Boa noite a todos. Quem está vindo na casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Quem também está nos assistindo através da rede social do Facebook, sejam bem-vindos também. Essa noite nós vamos trazer a preleção, cujo tema será os trabalhadores da última hora, que está no capítulo 20 do Evangelho. Então, eu convido a todos que, juntos comigo, nós façamos uma pequena prece para nós iniciarmos a preleção da noite de hoje. Quem se sentir de olhos fechados, é, que nos concentremos e procuremos a figura do nosso querido irmão e mestre Jesus de Nazaré, esse amigo nosso, esse amigo espiritual, que quando aqui esteve, disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Tendo a certeza que Jesus nos acompanha em todos os, os momentos de nossa vida, principalmente quando nós nos reunimos em nome dele. Então, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos intuir em todos os momentos de nossa vida, juntamente com a sua mãe, Maria de Nazaré, esse Espírito de Luz também que se responsabilizou por trazer Jesus ao nosso meio. E há mais de dois mil anos, ela também nos conforta com o seu amor de mãe. Ela nos envolve com o seu manto azul, que só uma mãe sabe acolher o seu filho em todos os seus momentos, em todas as suas dificuldades, mas também em toda a sua alegria. E a Jesus nós pedimos que continue a nos amparar, continue a permitir que nós nos, uh, que, que aprendamos com as palavras contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, do qual nós nos baseamos para a nossa vida. E a Ele nós pedimos que permita que nós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 Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, como eu disse, o Evangelho da noite de hoje vai, é baseado no capítulo 20, no item 1, onde ele vai fazer a referência da parábola dos trabalhadores da última hora. Mas nós vamos falar bastante a palavra palavra hoje. A, desculpe, a palavra trabalho hoje. Por quê? Trabalhadores, todos nós. Mas trabalho, na física, ele quer dizer o esforço que nós fazemos para movimentar um objeto de um lado ao outro. O esforço que o motor do carro faz para fazer o carro se deslocar. Isso é trabalho. As medidas pouco importa se é HP, se é Joule, mas trabalho de ordem física. Mas nós vamos falar muito mais aqui hoje, o trabalho como uma ordem espiritual mas vamos lá uh, o trabalho ele tem como conotação algo que no passado hoje também não é muito diferente muito difícil mas assim algo um tanto quanto de deboche né oh, você tem que trabalhar todo todo esse esse problema social que nós estamos vendo hoje né uh, você tem que trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar. Mas aí é do lado físico. Nós vamos falar também do lado espiritual, o nosso trabalho que nós temos que desenvolver no nosso lado espiritual. Mas o trabalho, o homem, né, nós, humanidade, desde que nós saímos das cavernas, nós precisávamos resolver o trabalho. No, uh, Fazer, executar o trabalho para sair, caçar, sobreviver se esconder né? é, se proteger das intempéries mal nós sabíamos falar nós já, já realizávamos o trabalho de sobrevivência então é, o, o homem ele realiza esse trabalho não só o físico como o espiritual para que nós comecemos então a falar sobre trabalho eu, nós vamos recorrer aqui a questão 676 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta para os espíritos por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos respondem por ser uma consequência de, tu, de sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quando quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Em se falando do trabalho, nós temos o nosso querido São Francisco que Certa vez, depois que ele voltou da, da guerra, que né, ele participou das cruzadas, depois que ele voltou da guerra, ele ficou muito introspectivo. E numa das vezes que ele estava orando na igreja, ele ouviu uma voz que parecia vir do crucifixo. E dizia para ele, Francisco, eh, reconstrói a minha igreja. Ele entendeu que seria o espaço físico. E ele partiu para reconstruir a ...capelinha de São Damião, lá na Itália. Mas ele levantando pedra por pedra. Passando algum tempo, ele percebeu que o trabalho não era só aquele. O trabalho era para arrebanhar novamente todos os cristãos que estavam se afastando da igreja. Então era arrebanhar os irmãos em fé. Muito mais importante do que o espaço físico da capelinha, do qual ele reconstruiu. Mas nós vamos falar aqui também do, principalmente do capítulo 20. Mas Jesus, ele procurou, uh, sempre que nós pegamos o, o, os temas das preleções, nós percebemos que uh, tudo está alinhavado. Nós temos uh, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, em que esse muitos chamados é chamando parte da população para que acompanhem, que venham com Jesus, que venham aprender, que venham trabalhar um pelos outros. Mas assim, esse chamado, ele não é só para a parte que está, digamos, já preparada para isso. A ideia é atingir todas as criaturas de um modo geral. Começa com poucos. Por isso que diz, né, muitos chamados, poucos escolhidos. Na verdade, nós é quem nos escolhemos para o chamado. E nós temos que nos preparar para isso. É, então, à medida que cada um de nós reúne as condições para ser escolhido, nós vamos percebendo e vamos recebendo essa, essa percepção daquilo que nós temos que fazer para o próximo, principalmente. A parábola do semeador, por exemplo, e, é, com relação ao semeador que saiu a semear, ele plantou em diversos tipos de solo. O solo, quem é na parábola? Nós. Mas cada um tem um tempo também para ser uh, o, o germinador da semente. Por isso que na parábola diz lá algumas sementes caíram entre os espinhos, não cresceram. Algumas cre sementes caíram nas pedras, não cresceram. Algumas sementes caíram na terra, as aves vieram e comeram. Mas cada um de nós se enquadra numa posição do solo, aqui no caso da parábola do semeador. Mas, em se falando de parábola, a parábola era uma espécie de alegoria que Jesus uh, contava para o entendimento da população à época. Se ele falasse exatamente aquilo que ele precisava falar, era um pouco difícil todos entenderem. Então, por isso que ele falava em forma alegórica, em forma de parábola, comparando com as coisas do dia a dia. Eu sempre gostei de falar sobre a parábola do samaritano. Nela nós percebemos uma série de dicas que ele dá. Porque quando ele fala do samaritano, tem lá o, o, o padre, tem lá o publicano que vem e passa e não atende o, o rapaz caído. E vem o samaritano que não era tão bem visto à época... Porque os samaritanos eram aqueles que se aproximavam mais dos pensamentos de Jesus. E os interesseiros na época não gostavam disso. Então o samaritano vem e acolhe o caído lá, o rapaz que foi assaltado, apanhou e estava caído no chão. Não pergunta quem era. Então eu gosto bastante dessa parábola. E é uma alegoria criada por Jesus para explicar todos aqueles ensinamentos. Né? o desapego, o atendimento, a fraternidade. Então ele usava as parábolas exatamente para facilitar o um entendimento da população à época. E nós vamos falar também é, do capítulo 20, desculpe, do capítulo 16. É, o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que, que a, eu estou fazendo a referência? Porque na Bíblia. Uh, o capítulo 19 de Mateus é, Jesus já prepara também o capítulo 20 na Bíblia coincidentemente o capítulo dos trabalhadores da última hora que nós fazemos no Evangelho segundo o Espiritismo é também o mesmo tema, mas vejam a preparação que Jesus faz no capítulo uh, 19 da Bíblia mas capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16 é, é conta que um rapaz chegou para Jesus uh, dizendo mestre, o que é bom para ganhar a vida eterna? é, é um pouco extenso mas rapidamente dá para entender e Jesus falou, cumpra os 10 mandamentos e o rapaz falou eu, eu já cumpro os 10 mandamentos desde a mocidade o que, que eu tenho que fazer? então vai, vende tudo que é seu distribui para os pobres vem e me segue me segue para fazer o que? olha já um convite ao trabalho e o rapaz não aceitou, porque ele tinha muitas posses. Vejamos o lado material. Ele só viu o lado material, ele tinha muitas posses. Ele não entendeu a mensagem que seria para sair ajudando a todos no mundo. Não só com os bens materiais. Mas assim, é, da parábola, agora então, nós vamos entrar propriamente no, no, no tema, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. É, ela começa assim. Jesus, ele conta que os trabalhadores, os para os, tra os trabalhadores da vinha se assemelha ao reino dos céus. Ao reino dos céus, já começamos a ver de novo, é o lado espiritual da coisa. Né? Os trabalhadores agora, nós vamos focar muito mais no lado espiritual do que o lado físico, o lado material da coisa. Então, é... O, o, o reino do céu se, se assemelha ao, aos trabalhadores da vinha onde um proprietário, pai de família saiu ao raiar do dia para pegar trabalhadores mas esse saiu ao, ao, ao raiar do dia o dia era considerado a época como sendo só quando tinha sol das 6 da manhã às 18 horas da tarde então ele saiu de madrugadinha o senhor da vinha Vamos olhar, o que, que ele está fazendo, senhor da vinha? Ele já está trabalhando, levantando de madrugada para né, chamar trabalhadores. Então, ele saiu na primeira hora para contratar trabalhadores para levar para a sua vinha. Esse, esse proprietário, então, ele combinou com cada trabalhador que aceitou o convite à época, uh, um denário. E o denário era uma moeda de prata da, dos romanos, é, que como unidade fala um denário mas ele tem um valor 10, 20, mas ele tinha um valor e esse valor era atribuído para a pessoa que trabalhava o dia inteiro então era uma medida de trabalho e, então ele mandou esses, esses trabalhadores para a vinha por volta das 9 horas de novo, o evangelho fala da terceira hora 6, 7, 8, 9 9 é a terceira hora ele de novo encontrou trabalhadores que estavam parados em praça pública. Na época, o, o, os trabalhadores esperavam em praça pública serem chamados para trabalhar. Como é mais ou menos, que eu não sei se ainda tem, o chapa, aquele grupo de homens que ficam à beira das rodovias esperando para descarregar caminhão. Então, mais ou menos isso. Ele espera, você quer ir comigo? Vamos! E o, trabalhador, e, o, e o proprietário da vinha fazia esse tipo de convite. E ele, então, recrutou esses trabalhadores para a vinha e prometeu que pagaria o que fosse justo. Aqui ele não está dizendo que é um denário, ele está dizendo que é o que fosse justo. Depois, por volta do meio-dia, meio-dia de novo, seis e seis, doze, meio-dia sexta hora. E perto das três da tarde, a nona hora, que é às 15 horas, 12 mais três, quinze o proprietário da vinha encontrou e recrutou outros trabalhadores que estavam ociosos. Por último, já no fim do dia, às 5 horas da tarde, a undécima hora que ele chama, 17 horas, o proprietário da vinha encontrou mais alguns trabalhadores parados. Ele lhes perguntou por qual motivo eles estavam desocupados. Os trabalhadores responderam que ninguém havia lhe contratado. Então o proprietário enviou esses últimos trabalhadores ao trabalho da vinha. Ao pôr do sol, o proprietário deu ordem ao seu administrador que fizesse o pagamento dos trabalhadores da vinha. O pagamento deveria começar pelos trabalhadores que chegaram por último, às 17 horas. Então os trabalhadores que foram contratados em torno das 5 horas da tarde receberam um denário cada um, que foi o convite que ele tinha feito. Com isso, os trabalhadores que haviam sido contratados primeiro pensaram que receberiam mais do que um denário. Ou seja, trabalhei das 6 às 18, dão 12 horas, eu vou receber 12 denários. Aí já começa o atrito, começa a agitação. Então, os primeiros passaram a receber o, o, um denário, porém todos eles receberam a mesma quantia. Isso gerou insatisfação neles. Eles achavam que, então, eles por terem trabalhado mais horas, iriam receber mais. Começa aí o lado material que é a inveja. Né? O que, que eu fiz tanto na vinha? O que, que o outro fez? Ele pagou o que foi justo, ele falou. E você foi contratado por um denário, você recebeu um denário. Olha já o atrito dos trabalhadores. Então o proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto. Ele estava honrando o valor combinado e demonstrando generosidade aos demais. Além disso, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o próprio dinheiro. Então, o interessante da, da parábola agora, é que a contestação da beneficência, da bondade do, do, do senhor da vinha, é, foi mal vista, né? como eu falei, pelos outros trabalhadores que não foram contratados por um denário. Mas ele respondeu para um que o abordou, Amigo. Ele chama de amigo. Não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai. Ou não posso fazer o que quiser com o meu dinheiro. Né? Com o meu denário, no caso. Então, o, o, o pagamento ele foi feito por dia e não por hora, conforme ele havia combinado. Vejam... O fato de cada um se achar mais valorizado que o outro porque trabalhou mais, trabalhou menos. Na parábola, aos nossos olhos, fica a primeira impressão que, de fato, é um negócio injusto. Mas nós vamos ver mais para frente aqui que não é bem assim. Nós estamos falando muito mais do acolhimento e do convite para o nosso lado espiritual. É... O trabalho, então, é uma aquisição de virtudes. No caso agora, não só o esforço físico, mas a aquisição de virtudes. E a, a diferença está no tipo de serviço, no local. O que cada um foi para a vinha? O que, que cada um fez? Todo mundo fez a mesma coisa? Pegou a, a tesoura lá, não sei se tinha tesoura na época, mas digamos assim, a tesoura, colhia um cacho, punha na cesta, levava na carroça. Não, né? Se nós estamos falando do lado espiritual, cada um teve o seu valor. Por isso que ele contratou nas sucessivas e diversas horas do dia. E a hora da contratação, então? O texto diz assim, equivalem a diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo de virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem. Outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciaram o trabalho, de se regenerarem. Tem ele direito ao salário, porque desde a Alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Então o trabalho ali ele não estava não tão focado na quantidade, na qualidade também, na qualidade e na quantidade. Tem personagens que abraçaram o trabalho e aqui de uma forma bastante vamos chamar de simples, mas muito importante para nós nós seguidores da doutrina espírita, mas serve para qualquer um habitante do planeta vamos falar do Chiquinho Xavier né? o Chico Xavier ele é um médium que desde os 5 anos de idade ele já via e conversava com espíritos ele escreveu mais de 400 obras, que a maioria de nós conhece, né? todas essas obras. Os ensinamentos são assim é, coisas que cada um que lê, cada um que conhece, tenta praticar. E não é difícil de praticar. Mas o Chico deixou todo, toda a renda daquilo que ele recebeu pelas obras para instituições de caridade. Ele não ficou com nada. Ele fazia questão de não ficar com nada. Só alguma coisa para o sustento. Alimento, mas de qualquer forma, ele tinha o cantinho dele. É... Allan Kardec. Allan Kardec, ele começou a codificar a doutrina com 51 anos de idade. Ele era professor, pedagogo, ele dava aulas, mas também ele dava aulas de pedagogia, de filosofia, graciosamente, aonde ele estava. E ele... É... Ele compôs e completou as obras básicas Livro dos Espíritos, cada um a seu tempo também. Mas o primeiro foi Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. De todas essas obras, ele não recebeu nada por isso também. Então vejam, Chico Xavier, ele desencarnou com 92 anos. Num dia em que o Brasil estava em festa. Quem que lembra? O que, que aconteceu em mil, 2002? O Brasil ficou pentacampeão de futebol. A maioria passou batido, não, não lembra disso, né? O Brasil estava em festa. O Chico falou, chá. É? Então vejam, a simplicidade e o período que Chico ficou escrevendo as, as obras. Qual foi a importância de todas essas obras? Em relação a Kardec, que só fez durante 14 anos. Quantidade e qualidade. Não está tirando mérito nenhum dos dois. É. Por isso que ele falou antes aqui. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem. Outros demoram um pouco mais. Então, trabalhadores da última hora. Trabalhou 12 horas, o que trabalhou... Nove, o que trabalhou seis, o que trabalhou três, o que trabalhou uma. Cada um teve o seu valor. Por causa daquilo que eles foram fazer na vinha. Agora, esses dois que eu citei aqui, assim como tantos outros, eles souberam aproveitar integralmente tudo aquilo a que eles se comprometeram a fazer e cumpriram assim, arrisca tudo aquilo que eles se comprometeram. Então, os bons trabalhadores, eles se distinguem por essas características. Então, como eu falei do Chico, falei de Allan Kardec, Francisco de Assis, né? o nosso Chiquinho, o nosso patrono, E por causa das nossas sucessivas encarnações, nós também temos o nosso trabalho na vinha, não uma encarnação só. Nós estamos, somos todos trabalhadores da vinha. Então, nas nossas sucessivas encarnações. Por isso que muitos de nós, Encarna por um período, encarna num lugar, faz uma coisa, faz outra. Trabalhadores. Não sempre com a mesma tesoura, cortando o um caixinho de uva, pondo na cesta e embora. Não é um trabalho único e monótono. Então, essa, essa conotação que Jesus dá na parábola é para esse tipo de ensinamento que nós temos que ter. É, ainda, a, a expressão aproximando-se da noite, que o doutor. O, o, o, o, o homem da vinha lá, né? o trabalhador não, o dono da vinha levou. Esse aproximando da noite, ele não está ah, relacionado ao término do dia. O sol se pôs, escureceu, não dá para trabalhar mais. É um ciclo dentro da espiritualidade, é um ciclo que se termina. Veja a importância da a, a narrativa da parábola. Terminou um ciclo. Você trabalhou, você teve oportunidade, tantas horas, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem uma interpretação e sempre essas interpretações são sempre para cima, sempre para melhor, sempre para nos elevar. Então, as muitas que um Senhor, que Deus nos chama para trabalhar, na vinha, é a oportunidade que a gente tem de trabalho. Muitas vezes nós ainda não entendemos e não aceitamos. Estou falando agora das nossas sucessivas encarnações. Mas nós estamos sempre aprendendo e evoluindo. Nós não regredimos, nós podemos estacionar. As nossas sucessivas encarnações, elas são como se nós estivéssemos numa escola. O que eu não aprendi na encarnação passada, eu repeti de ano, vou fazer o ano de novo. Então muitos de nós tem reminiscências daquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer. Hum, vou me melhorar então sempre é aprendizado sempre que nós estamos fazendo o bem para o próximo é melhor eu estar fazendo do que eu ter que pedir mas ao mesmo tempo eu preciso ter humildade para chegar e pedir então Deus reconhece no nosso trabalho aquilo que nós nos colocamos para atender e consolar aqueles que precisam mas ao mesmo tempo como eu falei Ele também faz com que nós entendamos que nós temos que ter humildade suficiente para dizer, por favor, me ajude. É? Eu vou pedir ajuda para ela? Justo para ela? Onde está a minha humildade? Onde está o meu trabalho de perdão? Será que na vinha alguém não se encontrou com alguém lá que tinha alguma coisa para tratar? Então, a nossa vinha é essa. É? Então, vamos uh, nos despojar de todos, todos esses é, defeitos, todos esses maus pensamentos, todas essas coisas que nós ainda é, estamos aprendendo. Temos a oportunidade de, hoje, nós sabemos aquilo que nós não devemos fazer. No passado, nós não tínhamos tanta certeza. No passado, nós não conhecíamos tanta coisa. Hoje, nós temos um conhecimento muito grande. Então, hoje, eu sou mais responsável. E muita coisa eu já sei que eu não devo fazer. Mas ao mesmo tempo, o meu coração está preparado para fazer muito mais. É só atender o chamado. Né? Jesus nos chama. Como ele fez com o jovem. Vem e me segue. Ele não, não, não se comprometeu a carregar a cruz de ninguém. Ele só falou, me segue. E diante do conhecimento, diante da sabedoria, diante da bondade dele, é só seguir. Né? É só partir para fazer aquilo que ele nos ensina todo dia. Sejamos todos então trabalhadores da vinha. Eu gostaria de encerrar então com o item 5 desse capítulo que fala dos obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. De todos de todos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que se tiverem esperado, vitosos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor lhes dirá, vinde a mim, Vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então que Jesus possa continuar nos abençoando, permitindo que nós continuemos nessa nossa jornada, nós participantes dessa videira da vida essa nossa atual encarnação, e que sejamos merecedores e continuadores da obra que ele começou e tantos outros começaram e aqui estamos nós procurando seguir o exemplo. Então, mais uma vez, de olhos fechados, vamos refletindo sobre as palavras contidas no Evangelho. Os sucessivos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo Traz a cada um uma particularidade, um ensinamento. Que todos alinhavados, prestando atenção, nós vamos perceber que todos eles fazem parte da nossa vida. Que todos eles permitem que nós sejamos cada dia melhores. Cada dia verdadeiros trabalhadores da última hora. Merecedores da confiança do Senhor da Vinha. Senhor da Vinha aqui que nós podemos representar por sendo Deus. O Ser Supremo causa primária de todas as coisas. Como diz a primeira questão do Livro dos Espíritos. E a Ele nós pedimos que continuemos sendo merecedores de tudo aquilo que nos acontece. Que assim seja.